Olá Dark Teno. seja bem-vindo ao canal Dark Gamer, eu sou o DarkShout mais um vídeo de Warframe. Pessoal, eu estou começando um quadro novo aqui no canal que se chama Vale a Pena Usar ou oh, Não? Este quadro tem o seguinte, eu trago armas ah, com nível 30 e sem mod nenhum, eu uso essas armas contra inimigos nível 50, ok? E. Praticamente ficamos a ver o quanto dano essa arma vai causar sem mods nenhum, ok? Completamente sem mods. Depois, futuramente, eu trago a build desse, dessas armas aqui no canal para provar o contrário que essa arma. Pode ser bom, nesse caso opinião da, tanto da minha opinião como da, da opinião do pessoal que vai deixar na descrição, né, nos comentários Se vale a pena usar ou não essa arma Eu vou trazer essa arma com builds e mostrar que com vale, o build vale a pena usar essa arma Sem build do momento não vale mesmo a pena, a pena nesse caso Então pessoal, primeiro vamos conhecer a POX A POX é a arma secundária que eu vou estar aqui a apresentar para vocês neste quadro Então primeiro vamos ver como é que ela está em termos de status, uh, chance crítica, ok? E quais são os primeiros danos a Vindo que ela é uma arma infestada, ela já vem com um dano alimentar, nesse caso o dano alimentar toxina é um dano puramente toxido, puro mesmo, completamente puro, uh, a chance de tiro é de 2.8, é a, a chance de status é de 35, uh, não tem ruída é silenciosa, recarga de 1.0, precisão 800, pinta de 4, múltiplo crítico é de 2.0, gatilho automático e a chance crítica é Simplesmente 1.0 Ok, agora contra o... vou-vos apresentar essa arma contra o O Grenier lá com Opa, o, o Rav Gunner nível de 150, nível 50 e só para vocês verem como é que ela vai causar tanto dano assim nele. Ela tem 20 de balas, ok pessoal. A recarga é sempre 4. Então agora vamos ver aqui. Reparem bem na vida dele, pessoal. Eu só vou estar a lançar e vocês reparem bem na vida. Reparem, deixa me pensar um pouquinho mais para vocês verem melhor. Eu só vou disparar. E quando acabar aqui a bala, nesse caso já está acabar, eu vou fazer outra recarga e antes disso. Agora vejam bem pessoal, vejam bem a vida desse Rev Gunner. Ok? Vejam bem a vida do Rev Gunner. E agora vocês, vocês dizem aí nos comentários pessoal. Vale a pena usar ou não esta arma? Imaginem essa arma com uma build espetacular. Ah, imagina essa arma como uma build puramente corezive oh, Se não vale a pena A sério Com uma arma dessa, se esse inimigo já, é, já fica assim metade Nesse caso foi com 20 balas né Para ele ficar assim Mas Essa arma como uma build espetacular Não fica boa Eu na minha opinião pessoal, eu digo que vale a pena usar essa arma Quem não tem a sério, Vai atrás da pox Porque ela é muito boa mesmo Acho que o Rev Gunner aqui não tem chance nisso mesmo Mas eu vou dizer novamente pessoal, vale a pena usar essa arma, então consigam a vossa pox e simplesmente usam Eu vou apresentar a build dela, depois ok, já tem a build feita, é só que não quero apresentar agora porque não faz sentido A lógica do tema é, vale a pena usar ou não, é o que eu tenho a intenção de trazer, vale a pena usar ou não E eu digo que vale a pena usar essa arma me, com build ou sem build, mesmo com o modo fraco, vale a pena usar essa arma porque ela é muito boa mesmo. Dei para provar contra o Rev Gunner, que o Rev tem muita armadura e ainda estava em nível 50, ok? É forte mesmo para alguns jogadores, às vezes nem sequer conseguem uh, causar muito dano com o Rev Gunner de nível 50, ok? com mobs nível 50, só essa arma prova isso, e ela com nível de com mobs 135 é espetacular e é muito boa mesmo, e eu vou trazer a build dela depois, então pessoal, deixa, deixa a vossa opinião nos comentários se vale a pena usar ou não essa arma, aqui fica a minha opinião, vale a pena usar essa arma, é muito boa mesmo, e este é o vídeo de hoje pessoal, é um quase novo a começar aqui no canal, e até a próxima.